éramos tão felizes, sinceramente eu pensei que nunca fosse acabar, foi um choque de realidade quando ele foi embora, eu não estava esperando essa surpresa, e que surpresa dolorosa, eu vivi a vida dele por meses, me afastei dos meus amigos, pensei que nunca mais fosse precisar de nada, além dele, claro. E com a desculpa de que éramos muito diferentes um do outro, pra não dizer que o amor já tinha acabado, e o fim ser menos pior do que estava sendo, ele se foi. Sem ao menos olhar pra trás. Eu ficava me perguntando, onde foi que eu errei? De uma semana pra cá, tudo mudou. Ele se afastou... E eu, a pessoa que ele dizia que era tudo, se tornou absolutamente nada. As promessas, os planos, o futuro que planejávamos. Nada nunca passou de fantasias que, no fundo, ele nunca seria capaz de realizar. Ele jogou fora todo o amor que eu dei pra ele. Os sonhos que eu sonhei com ele. Isso não se faz. Ele nunca foi a pessoa que eu pensei que fosse. Eu me apaixonei por um alguém que eu mesma inventei. Eu ficava me perguntando, aonde foi que eu errei? Será que nos olhos dele refletiu alguém que tocou seu coração melhor que eu? Seria mais fácil ele dizer que não me amava mais? Ou que, sei lá, se apaixonou por outra pessoa, ao invés de ir embora sem dar explicações? Porque ele ir embora sem motivo concreto, por nada. Fez eu me sentir com nada. Entende? O problema não é você, sou eu. Frase clichê. Que destrói por dentro. Pensei que não ia conseguir seguir em frente. Que seria impossível sem ele do meu lado. Mas esse fim de semana, eu saí do transe em que eu estava. Me arrumei. E saí de sexta a domingo. E me diverti como nunca tinha me divertido tanto há meses. E me dei conta que minha vida fica bem melhor sem ele. É incrível como a gente se engana. Eu senti tanta dor, eu juro que não é drama. Eu realmente pensei que fosse morrer. Mas depois que eu entendi que eu era demais pra essa história... E que eu não merecia as migalhas desse amor... As coisas começaram a fazer sentido. Ele disse que o problema era ele. E não eu. E realmente, cara. O problema é você. Queria tanto que você mudasse. Queria tanto que você levasse a sério a nossa história... Mas como nada em você mudou, então eu resolvi mudar. É, meu amor, eu mudei por você, tentei ser melhor por você e no fim, me tornei mulher demais pra você. <risos>